Quinto ano de entrevista, né? Bora lá. <risos> Meu nome é Gabriel Jordan. Gabriel Jordan. Gabriel Jordan Costa. Gabriel Jordan Costa. Gabriel Jordan. Gabriel Jordan. Costa. 8 de abril de 2019. 8 de abril. Hoje é 8 de abril de 2021. 8 de abril de 2022. 8 de abril de 2023. Meu aniversário. 17, 18, 19, 20, 21 anos de idade. 490 seguidores no Instagram. 34.413. 35.670. 64.071 mil seguidores no Instagram. 33.460. 138.216. 185.216 e inscritos aqui no meu canal do YouTube. Recentemente, a gente bateu 200k por aqui, né? Então, exatamente, eu tenho 200.282 inscritos aqui no canal. 59.502 seguidores no TikTok, mil seguidores. No TikTok, eu só posto besteira, gente. Certeza que eu levei um follow e tenho menos seguidores desse ano do que o ano passado. Mas no TikTok, eu tenho 107.000 seguidores. Posto um monte de bobajada e conteúdo de make também. Gente, se você me segue no TikTok, saiba que eu falo isso com todo carinho do mundo. Mas é porque na minha cabeça, lá meio que as coisas não são de verdade. Então se eu postar uma besteira, não vai ter ninguém me julgando, sabe? Enquanto no Instagram, eu não sei, eu sinto que eu tenho que postar tudo perfeito e coisas assim do tipo. Enquanto no TikTok, não. Eu posto qualquer é merda. E tipo assim, vida que segue, sabe? Quantos resultados meu nome tem no Google? Gabriel Jordan. Uai, gente, não aparece no celular? Eu, hein, que pobreza. Tem uma lauda no Google. Tem mais de 86 milhões de resultados. Tem 79 milhões e 600 mil resultados na pesquisa do Google. Tem 64 milhões e 800 mil resultados. Tem 59 milhões e 300 mil resultados no Google. E, gente, adivinha? Obviamente que esses resultados não são todos meus. Assim como eu falo em todas as entrevistas anuais que eu dou aqui no canal. Mas não adianta, já tô no topo das pesquisas, entendeu? Tem o gás da TRD lá no primeiro lugar. Então, assim, gente. Não sei se um dia eu vou ficar famoso, né? Mas a passinhos de formiga, eu cheguei lá no topo do resultado do Google. E pra mim, isso já é alguma coisa. Ai. <risos> essa aqui a gente vai ter que ver, né, gente? Apesar de que eu acho que eu sei qual é. E eu acho que é a mesma resposta da próxima pergunta. A minha foto mais curtida no Instagram é essa aqui. Tem... 102 curtidas. É um Challenger que tem 34.899 curtidas. É aquele Challenge lá que tem 35k e tal. É um Reels dublando um áudio famosinho que tem mais de 51.800 curtidas. Foi um vídeo que eu não tava planejando postar no Instagram. Mas eu fui tão cancelado, eu fui tão rechaçado que eu falei, quer saber? Quero ser cancelado no Instagram também. Foi um vídeo na né, época que eu tava recuperando as minhas sobrancelhas naturais, em que eu mostrei que eu tinha parado de tirar as minhas sobrancelhas naturais, mas pra não ficar com um desenho fora do lugar, eu descoloria o design da minha sobrancelha, né? Esse vídeo pegou mais de um milhão e meio de visualizações no Insta e pegou 48.700 likes, gata. É. Me respeita. Mas quem ficou aí no segundo lugar foi uma publi de make que eu fiz recentemente, gente. Inclusive, o cliente deve ter ficado bem feliz. Foi esse vídeo aqui, onde eu testo uma técnica de maquiagem à prova d'água e ele já tá com 3 milhões e 200 mil visualizações até o momento, gente. Acho que foi uma resenha de make, gente, que eu postei no comecinho desse ano aqui no canal mesmo. E o meu vídeo mais curtido do último ano, gente, foi justamente esse TikTok, só que agora no TikTok. Lá, esse mesmo vídeo pegou 4 milhões e meio de visualizações e mais de 256.700 likes. Amor, tem que respeitar. Você pode me chamar de sem o que for, mas a minha sobrancelha ficou um lacrissim lá E agora que eu tô com ela totalmente cheiona, assim, de novo, nessa minha vibe, assim, mais natural que eu tô achando um luxo também, né? Agora eu também já apaguei completamente a minha micropigmentação nessa época que ainda tava no processo, né? Por isso que eu fazia isso. Eu era um luxo antes e um luxo agora, né, meus amores? Quem me criticou também que se lasque. Pela primeira vez respondendo essa pergunta Qual o meu tweet mais curtido No último ano E esse eu sei exatamente qual é Porque foi recentemente <risos> E foi esse querido print que eu postei Bruna Tavares e Mari Maria lançando Calab juntas vírgula, não respiro Pegou 7 milhões e 400 mil visualizações Mais de 40 mil likes E sabemos por que foi que pegou Muita visualização né gente Recentemente tinha gente que não sabia lançar produto Querendo se meter a lançar produto Dizendo que não tem nada no mercado nacional E meu amor me respeite né, me respeite assim só um pouquinho né, se aqui. Dei meu lacre sim porque enquanto blogueira eu tenho meu local de fala. A pessoa mais famosa que me segue é a Báblia Vittar no Twitter é a Bruna Tavares. Assim, de cabeça pensando só no Instagram, eu acho que é a Bruna Tavares gente, não sei, tanta gente famosa começou a me seguir no final do ano passado gente, desde o ano passado eu não sei responder essa pergunta porque realmente eu não acompanho eu não sei como acompanhar, tipo não tem como você olhar isso. Quando eu comecei a fazer essas entrevistas, era mais fácil pra olhar naquela época, mas agora... Sei lá, gente. Eu tô pra tirar essa pergunta dessas entrevistas, eu para pra vocês. O vídeo mais famoso do meu canal é o querido, para sim. unhas naturais e nonóis. Sim, gente, continua sendo esse queridíssimo vídeo. Inclusive, tenho muito carinho, apesar de eu não usar mais unhas naturais, né? Vocês sabem que desde o ano passado eu tô usando unhas postiças. E hoje em dia, esse vídeo conta com exatas 1.918.147 visualizações no momento de gravação desse vídeo. Calma, gente, amores. Eu fui o momento nesse vídeo. Tem gente que por ver que o vídeo é antigo, pede uma versão atualizada. Mas, gente, eu não tenho o que atualizar. O que eu usava naquela época funcionava e continuou funcionando nos anos subsequentes. Tipo, é só você seguir o que tá lá. Não tem porquê eu ficar querendo fazer igual esses youtubers que gravam 20 mil vezes o mesmo vídeo dando as mesmas dicas só pra ganhar mais dinheiro. Ai, gente, já tá lá. Assiste quem quiser. Seu público sente falta das unhas naturais. Quer voltar com elas? Então, não. Não tenho plano de voltar com as minhas unhas naturais no momento. Eu sei que vocês têm saudades e tal, mas pode ser que um dia volte. Mas os vídeos de unhas naturais que eu tenho no meu canal, objetivamente, Todos funcionam, gente, até hoje. Não é porque eu não uso mais unhas naturais. E se você quiser usar, aquelas dicas pararam de valer, gente. Pelo amor de Deus, eu indiquei produtos, indiquei técnicas. E no momento eu não quero unhas naturais longas. Porque tem situações da minha rotina que ficam em práticas, né? Então eu coloco as unhas postizas quando eu quero dar um close. Quando eu quero gravar, quando eu quero tirar foto. Quando eu quero ficar o luxo que vocês estão vendo aqui, né? Mas quando eu não quero, né? Quando eu vou pra academia, quando eu vou fazer qualquer outra coisa. Que eu preciso de unhas curtas, eu só... Psh tiro. E fica muito fácil pra mim. Se algum dia eu mudar de ideia e eu quiser voltar pras unhas naturais de novo, gente, eu vou voltar. Porque tudo eu faço conforme eu quero. Quanto aos vídeos de nail art, de unha e tal, gente, eu posso fazer normal nas unhas postiças. Isso não influencia em nada, né? O meu vídeo favorito é o que eu gravei com a minha irmã, que eu me transformo nela. Não sei nem se eu consigo escolher. Eu gosto muito das minhas resenhas. Minhas resenhas de maquiagem mais recente. Meu vídeo favorito do canal é um vídeo de vlog que é uma coisa que normalmente eu não faço foi um vlog de viagem que fiz recentemente pra Jericoacoara, acho que eu publiquei esse vídeo em janeiro desse ano é um vídeo de 40 e poucos minutos é um vídeo com a edição mais simples só mostrando a minha viagem um vídeo de registro mesmo de memórias com a minha família com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu sobrinho é um vídeo que tipo não é nada de beleza, não é nada de unhas, de glamour assim que vocês estão acostumados, mas é um vídeo muito especial pra mim, é um vídeo que quem é assistiu comentou também, assim, então é um vídeo que eu guardo com carinho no meu coração. Esse foi o primeiro vlog de viagem que eu faço nesses anos todos. Todas as viagens que eu fazia, o máximo que eu postava era stories, eu nunca gravava conteúdo aqui pro YouTube. E fazer esse vídeo fez com que eu me arrependesse um pouco de não ter gravado vlogs as viagens anteriores, porque ficou muito especial esse registro e, gente, é sério, eu já assisti esse vídeo, acho que uns 4, 5 vezes. E eu guardo ele com muito carinho, porque ele me lembra de momentos muito bons que eu tive do lado da minha família. O quão frequentemente eu sou reconhecido na rua. Geralmente as pessoas me reconhecem da faculdade Quando eu vou fazer compras de maquiagem nas lojas Cara, não mais, né? Não saio de casa, gente tá na pandemia Não é mais só em loja de maquiagem Eu sou nessa coisa mais nichada, sabe? Onde tem guia, alguém me reconhece Gente... <risos> No ano passado era uma coisa mais de festa, barzinho e academia, que onde estivesse gay, né, tava lá alguém me conhecendo. Com o tempo esse negócio da academia fui diminuindo, que eu também tô lá todo dia, né, gente. Se fosse pra todo dia alguém se impressionar, eu tinha que ser a Xuxa, né, pelo amor de Deus. Mas na faculdade eu acho engraçado, porque tem gente de outros cursos que não são o que eu faço, que me encontram no campus e falam, você estuda aqui, mentira, aí eu, é moda. É assim que eu sei, inclusive, que o Instagram não tá entregando meus conteúdos, que eu posto o Get Ready With Me pra ir pra faculdade. Se bem que eu não falo qual é o polo da faculdade, né? Não chega uma pessoa adivinhar, mas momentos. <risos> e tirando isso, é mais em festa também, que eu moro numa cidade, quando eu falo que é interior, gente, é porque não é a capital, né? Mas é interior porque é a segunda maior cidade. Não é a maior de todas, porque não é a capital. E isso tipo assim, quando tem festa pra público LGBT, geralmente junta todo mundo, amor, sempre tem alguém que reconhece por conta do reality que Participei há alguns anos atrás. Sim, eu faço faculdade, só que agora eu sou à distância. Sim, eu ainda faço faculdade, publicidade e propaganda. Sim, eu faço faculdade e eu ainda curso publicidade e propaganda. Sim, eu tô prestes a me formar na faculdade de publicidade e propaganda. E... Eu tô no primeiro semestre de Direito. <risos> Gabriel Jordan, se você tivesse o que fazer... O que que você faria? Bom, vamos falar do mais importante, que é a minha faculdade de publicidade e propaganda, né? Já tô de TCC entregue, já tá absolutamente tudo concluído. O que eu e algumas outras pessoas que também já se formaram, estamos aguardando, é chegar lá pelo meio do ano, que é quando tem expectativa de formar uma turma, pra gente poder fazer a cerimônia, né? A festa, a assinatura, pegar meu diploma, meu capelo, meu ganudo, porque eu quero essa pataquada toda, essa palhaçada horrível, inclusive. Mas óbvio que eu vou fazer o meu shooting de formatura fora a parte. Eu vou mandar fazer uma back enorme, assim, X de brilho, uma coisa luxuosíssima, um cabelo assim, gigantesco. Amor, vai ser lacre, vai estar lá no meu Instagram pra registrar, né, assim, de forma simbólica. Mas de verdade mesmo, vai acontecer lá pelo meio do ano. Mas lembro que quando eu tava dando essa entrevista aqui no ano passado, eu tava com muito medo, porque eu ainda tinha que apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, fiz uma análise publicitária empresarial, e a banca avaliadora amou meu trabalho, tá bom? Um beijo pro meu orientador insuportável que eu tinha. Vai peitar meu trabalho. pois esse peixe próximo. Que daqui a uns anos tem outro trabalho de conclusão de curso também. Só não é na mesma área, nem nada a ver. Não excluo a possibilidade de assim que eu estiver o meu diploma em mãos. Cursar uma pós-graduação, tá gente? Tem muita gente que me pergunta por que que eu... Me importei em, tipo, me formar, buscar uma pós-graduação e até uma segunda graduação que já, já a gente fala desse assunto, acho que essa vai ser a maior resposta do vídeo, gente, juro. Mas é porque eu preciso falar disso. Mesmo já tendo uma carreira, mesmo já sendo influenciador e essa não vai deixar de ser a minha carreira principal, óbvio. Gente, eu sempre tive curiosidade em vários âmbitos, de várias áreas de estudo várias áreas de conhecimento. Estudar também é uma coisa que sempre foi incentivada assim, toda a minha criação e toda a minha família eu realmente sempre busquei isso então independentemente do meu trabalho como influenciador do meu trabalho como blogueira, eu sempre busquei conhecimento em várias áreas, como vocês sabem eu já coloquei um semestre apenas de administração, que era uma área que eu não tinha certeza se eu queria ou não pra minha vida mas que eu tinha curiosidade, fui lá, matei minha curiosidade não era pra mim naquele momento continuei em publicidade e propaganda até eu concluir completamente, né, concluir completamente é ah, ótimo, e ainda assim, tô com esse interesse de fazer pós em publicidade e propaganda e outra área das três, assim, que eu sempre sempre tive curiosidade, tirando a administração, publicidade e propaganda, era direito. Tô gostando muito das matérias, tô gostando muito das aulas, tô gostando do curso até o momento. É aquela coisa, gente, eu sei os dias de amanhã? Não, apesar de contas são cinco anos. Será que se eu vou me formar? Não sei, pode ser que em algum momento isso tudo se torne desinteressante pra mim. Eu tenho muito assim, gente. Ah, eu não sei quanto tempo eu vou passar aqui nesse planeta, nessa terra, né? Então, tipo assim, se eu tenho alguma dúvida quanto a alguma área. Ai, será que eu seria um bom cientista nessa área? Será que eu seria um bom estudante nesse âmbito? Será que eu conseguiria aprender? tal coisa que eu tenho curiosidade, eu sinto que eu tenho mais a é que aproveitar porque tá ao meu alcance sabe, então é isso, resumindo a pergunta, TCC entregue em publicidade e propaganda e recém ingresso no curso de direito e se Deus quiser, no ano que vem estarei prestes a concluir a minha primeira pós em publicidade e propaganda tem uma pós numa área que eu tô muito curioso pra cursar, mas eu ainda não comecei, gente o homem é viciado em academia, viu na academia sim, na academia aqui também é, não, tu me respeita quando eu saí no Moment Brasil pela primeira vez Fui parar no Instagram da Gloria Fui parar no Instagram da Lia Clark Bater 100 mil inscritos aqui no YouTube Ter participado do Corrida das blogueiras. Gente, o maior acontecimento da minha carreira Foi bater 200 mil inscritos aqui no canal Foi bem recentemente Eu fiz uma celebração bem simples em família mesmo Fiz um photoshoot aqui Nesse mesmo estúdio onde tudo começou E ai gente, não sei Até me emocionei no shooting Porque usei a mesma estética dos balõezinhos dourados Que já até ficou brego hoje em dia mas eu não me importo em ser brega porque eu me lembrei de eu exatamente aqui nesse estúdio há anos e anos atrás, comemorando os primeiros 10k, tirando uma fotinha aqui dessa parede mesmo, com os balões dourados, então quando foi na hora de bater dos 200 mil, eu tinha de estar com os meus balões dourados The Greatest Showman, o Rei do Show The Greatest Showman, Rei do Show eu não tenho filme favorito, eu não gosto muito de assistir filmes, não é algo que eu faça gente, não tenho filme favorito, tá? não tenho paciência pra assistir filme não me interessa em ir no cinema, gente, de pra vocês, antes da pandemia, eu gostava de ir no cinema depois da pandemia, tal vacinei, voltei a frequentar os lugares gente, eu nunca mais ir no cinema não me fez falta, juro Porque eu tô de curiosidade de assistir o filme do Mario né, que ainda vai sair, não saiu ainda mas nossa, fora isso eu não tenho um filme favorito, gente no momento, a minha série favorita é Family Guy. Recentemente, eu assisti todas as temporadas. É uma animaçãozinha besta, tosca, muito ruim. Mas é tão ruim que me prendeu durante vinte e tantas temporadas. Um conselho pra mim mesmo em um ano. Trabalhe muito bem e dê o melhor que você puder em tudo. Olha, daria o mesmo conselho pra mim mesmo de novo. Aproveite muito todas as oportunidades que você tiver. Não deixe de viver a sua vida pessoal. Eu acho que é sempre bom olhar pra trás. Analisar a sua própria trajetória, ver de onde que você veio, até onde você quer chegar. E fazer isso com certa frequência, porque é sempre bom a gente celebrar os nossos caminhos e os nossos passos, pra ter noção de onde é que a gente vai dar os próximos passos. Meio filosófico esse conselho, mas momentos. Meu maior arrependimento não ter começado no YouTube antes. Não ter cortado meu cabelo antes da quarentena, gente. Eu não sinto que eu tenha arrependimento no momento. Não ter me dado a chance ou ter me impedido de testar coisas novas, de experienciar coisas novas. Por mais bobas e fúteis que sejam essas experiências, tipo assim, ah, é academia. A ah, gente, eu gostando de ir pra academia, sério. Antigamente eu tinha uma antipatia em ir pra academia. Eu pagava academia e eu ia pra fazer só cardio. Resumindo, eu jogava meu dinheiro no lixo, né? Porque tem a rua pra andar, pessoa bicho vai pagar academia paipasteira, eu, hein? Mas desde que eu comecei a fazer musculação, que foi no início do ano passado, não sei gente, eu liberto minha mente eu tô lá no meu tempinho nos meus sonhos de ouvido, levantando meus pezinhos, mas qualquer outra coisa, tipo ai, isso não tem nada a ver comigo isso não é minha cara, e tipo, é uma coisa que eu nunca experienciei antes, sabe? Esse cabelo mesmo que eu tô usando agora, gente essa franjinha curtíssima aqui nunca que anos atrás eu teria cortado lembra de quando eu tinha meu franjão de pica-pau? que vocês me infernizaram quando eu cortei pedindo pra eu deixar crescer de novo e eu nunca deixei. É isso, gente. Tipo, por mais fúteis e bobas que as coisas sejam eu acho que meu arrependimento é de ter por muito tempo ficar me impedindo de experienciar coisas. Usar tal acessório, comprar tal coisa, começar um curso novo. Tipo, gente, eu tenho 21 anos de idade, pelo amor de Deus, né? Vai ficar se prendendo agora com 20 e tantos anos pra chegar lá nos 80 e se arrepender? Ai, bicho, momentos. Minha cor favorita... É preto. Azul, meu amor. Azul escuro. Azul royal. Eu acho que azul royal continua sendo, assim, o maior competidor pra esse posto. Azul royal. Hoje eu tô de azul elétrico, porque meu ensaio de 21 anos é azul elétrico. Mas assim, azul elétrico vem logo em segundo lugar nessa fase aqui que eu tô na minha vida, gente. É porque a azul royal vai ter pra sempre um lugar especial no meu coração. Sóbrio porém extra e monocromático. Extra, monocromático, meio mínimo e meio futurista. Eu quero usar... Nem eu sei. Subversivo, extra e vovô. A estética subversive basic já me acompanha há tem algum tempo. Eu acho que no ano passado foi o ano que eu mais explorei essa estética. Misturando muito alfaiataria com roupa esportiva. Eu acho que até por ter me apaixonado por treinar também. Eu passei a incorporar mais roupa esportiva nos meus looks do dia a dia mesmo. E brincar com essas peças e tal. E a estética subversive basic com todos os crowds, todos os formatos. Me chamou muita atenção. Eu usei muito extra porque eu sempre fui. Eu acho que eu já até usei esse adjetivo em uma dessas entrevistas no passado. E realmente, né? Gente. Assim, tem nem o que dizer. E vovô, que essa é um estética que recentemente eu comecei a usar, gente. Tô andando por aí com umas calças social, que parece de um nome de 60 anos, pronto pra ir pro culto de domingo. Umas camisas social também, umas coisas assim, mais folgadas. E tão fazendo parte da minha estética. Sejam balanceando com outras peças sobre Reserve Basic ou usando estéticas completamente separadas. Ou totalmente sobre Reserve Basic ou totalmente, tipo assim, ai, louquinho de ir pra o culto do domingo. Mas tô amando explorar tudo isso. De novo, gente. Eu não quero me deixar mais ter arrependimento de, ai, deixei de experienciar tal coisa por loucura da minha Cabeça. Não. Viu uma roupa que eu quero usar, vou comprar, vou testar e é isso. Se arrepender por coisa séria ainda vai. Agora se arrepender por besteira, não, gente, não dá para mim. Então são essas as palavras que eu definiria o meu estilo. Na entrevista anterior você disse a seguinte frase: Inclusive a roupa do meu aniversário desse ano foi o mesmo e desenhei. Você pode afirmar o mesmo esse ano? <risos> Sim, eu também desenhei o look do meu aniversário desse ano. Eu tô usando um top diferente do das fotos, eu tava usando um top branco. Mas como a iluminação é azul, né, refletindo o branco, virou azul. É, amor, técnicas de iluminação aqui, aulas gratuitas com gajo TRD. Mas fui eu que desenhei, sim. A calça do Photoshop e o top foram ideias minhas, todas as plumas, as penas. E os acessórios eu comprei, né, amores, Que não desenhei esses. A roupa sim mesmo, fui eu que desenhei, sim. Tô muito feliz com isso. Já tá bom de eu começar a pensar no Photoshop do ano que vem, né, gente? Tava até brincando com o Matheus, meu fotógrafo, porque todo ano é uma palhaçada diferente. Terminando esse, já vou pensar no ano que vem. Eu acredito que a gente tá superando aos poucos o drama que vem acontecido nos últimos meses. Não, gente. A gente nunca vai superar o drama. Cara, eu não espero nada. Sinceramente, essa é uma das coisas menos importantes. Eu acho que a comunidade da beleza, ela tá num lugar muito estranho ultimamente. No ano passado, eu falei que a comunidade da beleza tava num lugar estranho. E eu acho que a gente tá no momento certo pra gente voltar um pouco com a força que a Comunidade da Beleza tinha. Lembro também de algumas entrevistas atrás ter dito que o drama da Comunidade da Beleza nunca vai acabar. E nunca vai mesmo, gente. Isso é inerente ao ser humano e acho que é até potenciado. Será que essa palavra existe? Olha, existe. Mesmo que fomentado, reforçado, potencializado. Potenciado pelo que envolve né, a comunidade da beleza. Mas se tratando do que eu espero para a comunidade da beleza, eu espero que a gente associe mais wellness, bem-estar... A beleza, sabe? Não só o externo, mas também alinhar o interno com o externo. Ou esses papinhos assim, sabe? De gente graça-luz, assim. Não tenho paciência pra essas coisas, não. Mas tratando de associar o bem-estar mesmo à beleza. Eu acho que é um papo super válido, um papo super legal. Eu quero me parabenizar por ter conseguido muita coisa durante esse um ano. Espero poder falar a mesma coisa pra mim no ano que vem. Ele tá vacinado, imunizado, entendeu? Totalmente imunizado já, já tomou todas as suas doses. Eu espero dizer pra mim mesmo, dentro de um ano, que eu mexi meu shape, gata, porque olha. Ano passado pra cá, eu tinha que construir força, né, músculo. Isso aí deu certo, graças a Deus. Mas agora, né, gata, tá bom de definir, né. Já passou o tempo, chega de bulking, né, vamos fazer um cutting. Vamos meter o shape, né, o que também não vamos enrolar muito não. Ainda bem que o tempo passa, né. Eu acho isso genial, eu sempre passo das entrevistas e eu não abro mão. É uma coisa assim, bittersweet, sabe, porque... Eu sei que sou eu em todas elas, mas ao mesmo tempo eu sinto que são várias pessoas diferentes. Parece até que eu sou uma pessoa insana, né, falando isso, mas eu sinto que eu mudei entre um e outro, e em todas essas entrevistas eu consegui enxergar um Gabriel Jordan diferente. Claro que existem coisas em comum com todos eles, mas todos esses tinham aspirações que se diferenciam uma das outras, vontades, sonhos, opiniões. Um Gabriel Jordan desses discordaria absolutamente do outro. Mas isso tudo não deixa de ser absolutamente legal, gente. Documentar uma entrevista pessoal em todos os seus aniversários, a mesma data, pra você saber exatamente como você tá, assim, de diferente de um ano pro outro, é um privilégio mesmo, é uma coisa que nem todo mundo faz. Eu passo Desde os meus 17 anos. E eu já tô com 21, né, gente? Meu Deus, o tempo passa voando, juro por Deus. Daqui um ano, eu espero estar mais bonito. Eu espero estar tranquilo, espero estar realizado. Espero estar trabalhando bastante. Ai, gente, sendo bem sincero, eu espero estar feliz. Espero estar saudável, espero estar trabalhando muito. E espero que as coisas estejam bem, assim, no geral mesmo. Sendo bem sincero. Cara, algo que eu não tinha no passado e agora eu tenho... Cara, eu tenho a né? Hábito de ir na academia todos os dias, gente. Espero que no ano que vem, inclusive, eu esteja manter esse hábito. Não quero deixar de ir. É, o hábito de ir pra academia todos os dias, você realmente manteu, né, amor? Podia estar tá sem essa blusa aqui, só isso aqui, cobrindo esse peitão. Inclusive, já pode ser uma coisa que eu tenho agora, que eu não tinha no ano passado. Amor, esse par de peito aqui, ó. Você não acha lugar nenhum, não, viu? Você me respeite. Que é muito supino. Então, algo que eu não tinha lá no passado, agora eu tenho. É um peitão de supino. Eu fiz laser no rosto. Também fiz nas mãos. E, consequentemente, não tenho mais pelos nas mãos, nem nos braços. Eu tô loiro, né? Eu descolori o meu cabelo. Fiquei com o cabelo loiro. Ai, agora eu tenho as sobrancelhas riscadas, gente. E a orelha furada. Nossa, eu mudei muito, né? Bora lá, gente. O, o seminário de decepções dos fãs do gajo do Porque vocês... São muito saudosistas com algumas coisas, juro. Meu cabelo curtíssimo, no ano passado eu falei que eu tinha recém raspado e eu raspei mais ainda depois daquilo ali. Meu cabelo tá é grande em comparação com o que ele foi no último ano. Os pelos dos meus braços voltaram eu parei de ficar tirando porque era trabalho demais e sinceramente deixou de ser uma coisa que eu me importava. Acho que as mais comentadas foram as minhas sobrancelhas. As minhas sobrancelhas estão 100% naturais. Eu fiz 14 sessões de despigmentação a laser pra apagar a minha micropigmentação e como vocês acompanharam no ano passado eu deixei o meu desenho natural surgir de novo. Deixei ela engrossar embaixo deixei ela engrossar em cima e gente eu eu nunca estive tão apaixonado pelo formato natural das minhas sobrancelhas, quando eu estou agora. Eu sei que não é o copo de chá de todo mundo, mas no fim do dia, essas sobrancelhas são só minhas. Então, quem tem que se importar? Sou só eu. Até porque eu não peço opiniões a respeito do desenho dela, né, gente? E quando eu falo isso, não é querendo ser grosso, mas é porque não tem como falar isso sem ser. É a verdade. Como eu tô usando maquiagem, elas são até mais discretinhas, mas, gente, no off, aquela sobrancelhona, assim... Ai, eu amo, gente. Eu acho um luxo. Por mim, minha sobrancelha era o dobro do tamanho, juro pra vocês. Acho que essa é a grande diferença. E claro, né? O shape do gato. Agora tem um bom bíceps um bom tríceps, um bom peitoral. Não me pergunte muito de treino de inferior, não. Que eu não gosto, não. Só de posterior. Assim, posterior de coxa. Ai, meus amores, me chame para um treino desse. Agora, negócio de agachamento, de treinar bunda. Ai, gente, morro de preguiça. Depender de mim, você é eternamente cochulado, viu? Morro de preguiça. No ano passado, eu achei que eu tinha mudado muito, mas eu acho que eu mudei mais ainda do ano passado pra cá. Eu acho que eu cheguei fisicamente na estética que eu já tava mentalmente no ano passado. Só que eles tinham que me adequar. Na minha cabeça eu tenho eras, né? Então eu tive aquela era daquela estética dos meus 16 até os 19 anos, que foi quando vocês me conheceram aqui na internet. E aí dos 20 pra frente eu entrei nessa aqui que vocês estão vendo agora, que eu quero manter um tempinho que eu tô mais satisfeito, eu tô mais confortável na minha própria pele, mais confortável do que nunca. E eu sinto que essa minha estética envolve um pouco de amadurecimento também. Não sei se vocês vão entender isso, porque é uma coisa muito pessoal, mas eu sinto que como eu manti muitos elementos da minha estética que eu tinha Desde adolescente, desde os 16 anos, o topetão, a unha natural é enorme, a sobrancelha fina desenhada. Eu fui sentindo mesmo uma urgência de mudar, assim, uma necessidade, uma coisa interna. E eu tô feliz, gente, de ter experienciado e de ter trocado. Eu sei que muita gente sente saudades. Mas, gente, aproveitando o tópico, eu acho um pouco injusto você cobrar de uma pessoa que ela passe eternamente com a estética de quando ela era adolescente. Porque você preferia, sendo que a outra pessoa vai viver com isso todos os dias. Então... Fim. Aspirações não ligadas com beleza. Cara, eu amo o mundo de jogos. Acho que os meus interesses continuam bastante nos jogos. Eu estou consumindo muito conteúdo disso. Ai, gente, são jogos, né? Não tem como não ser. Continuo obcecado por speedruns de jogos antigos. Assisto documentários e documentários. Inclusive, capaz de zero pessoas, assim, da minha audiência, do meu público, terem interesse nessas coisas. Mas se você tem interesse nos jogos antigos e em speedruns de jogos antigos, se você gosta de consumir conteúdo em inglês também, mas eu acho que eles legendam o vídeo. Tem o canal Summoning Salt aqui no YouTube, gente, documentários. Sempre que sair vídeo novo, nossa, já separa ali uma hora, uma hora e vinte pra ficar deitadinho assim, só assistindo, que eu amo, amo, amo. Se eu me pesquiso no Google, sim, uma vez por ano. Nessa entrevista, inclusive, acabei de fazer isso. Sim, sempre que eu dou uma entrevista Pra algum portal, então alguma matéria Eu gosto de jogar meu nome no Google pra ver os resultados lá Ignorando essa entrevista aqui Não me pesquiso mais, gente No ano passado eu, eu ficava muito deslumbrada Assim, eu ainda fico um pouco deslumbrada Assim, tá? Não vou mentir não Quando algum portal, ou então alguém me pede Pra participar de uma entrevista Alguma coisa assim, algum fórum Mas eu parei de ficar me pesquisando no Google Porque geralmente o portal te manda o link logo direto Então eu não preciso ficar se pesquisando no Google E também porque eu não sou tão relevante assim Sim, né, gente? Eu, eu, vamos ser sinceros, né? Vamos ter a noção, vamos ter o senso. Não sou enorme, não sou nenhuma Juliette, né? Não precisa ficar se procurando no Google direto. Só quando você for convidado pra uma entrevista, alguma coisa assim. Mas aí te mandam um link, então nem me procuro mais. Então é isso, gente. Não mais. Não me procuro mais. Bom, gente, então é isso. Eu acho que isso conclui a nossa quinta entrevista anual. Gabriel Jordan, mesma entrevista, cinco anos seguidos. Olha, gente, são poucas as coisas que eu me comprometo por cinco anos seguidos, viu? Até agora, só uma faculdade. A outra, não sei se vai rolar também E essa entrevista, né, meus amores Então é isso <risos> Se você gostou de assistir essa entrevista, deixa o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui Se inscreve no canal, comenta, compartilha <coughs> Por favor, gente engaja aí, porque eu tô doente Minha cabeça tá doendo, mas saiu tudo Saiu o um ensaio, saiu um o look, saiu um foto e saiu a entrevista também Não se esqueçam de ir nas minhas redes sociais Tá, no Instagram Vai sair todo o ensaio Vai ter todo o um rebranding De todas as minhas redes sociais, não esqueçam de conferir